E agora vamos falar de relacionamentos. Vamos ver três aspectos dessa área que merecem real consideração. Vamos falar dos seus relacionamentos na família, desenvolvimento amoroso e vida social. Costumo dizer que depois do tempo, relacionamento é a coisa mais valiosa que existe. Papai do Céu, quando nos fez, ele nos fez para se relacionar com aquilo que ele mais ama. Pessoas. Então, como você encara essa moeda tão valiosa? Como você se relaciona? Qual é o significado de relacionamento para você? E vamos lá, vamos fazer a avaliação de 1 a 10 no quesito família. Como é o seu relacionamento com seus familiares? Você entende o que é família? Família, se você é casado, se você é, é, é marido, você consegue, consegue entender que sua família é sua esposa? e seus filhos ou você esposa consegue entender que é seu marido e seus filhos como é que é esse relacionamento é bacana é produtivo e gera empatia e as pessoas que fazem parte do círculo familiar seus pais né seus irmãos tios sobrinhos como é isso para você Deixa eu só A bateria tá acabando aqui vou terminar esse vídeo então como é que é isso para ti sua avaliação quesito família, está gerando empatia, compaixão, é uma pessoa que sabe conversar, então de 1 a 10, que nota você dá para esse quesito, ok? Agora vamos falar de desenvolvimento amoroso, com aquela pessoa que você ama, como é que é isso? Tem rendido que é por direito para o outro? Você tem correspondido à linguagem do amor, daquela pessoa que tá do seu lado? Aliás, você sabe qual é a linguagem do amor dessa pessoa? Tá conseguindo se conectar de verdade? As conversas ainda existem? Como está isso? Que avaliação verdadeira você faz desse quesito do relacionamento amoroso? Existe intimidade? Você de fato sabe como o outro funciona? O que que lhe agrada? Então faz essa avaliação verdadeiramente sobre esse quesito desenvolvimento amoroso, ok? E vamos falar agora sobre vida social. Você consegue entender que toda grande oportunidade se esconde atrás de alguém? Então como é você nos seus relacionamentos, na escola, no trabalho, entre seus amigos? Como você se relaciona? Você sabe se comunicar? Ou você é muito fechada, tímida? Como é isso? Como as pessoas te avaliam nos seus relacionamentos? Como você gostaria de ser tratado? Como você trata o outro? Você é uma pessoa interessante? É também uma pessoa interessada? Então, de 1 a 10, como está o seu nível de relacionamento na vida social? OK? Espero que faça sentido essas perguntas, faça essa avaliação, OK? De uma maneira muito honesta para que você possa estar tendo amplificações neurais, ok? No próximo vídeo, nós estaremos falando sobre qualidade de vida. Até o próximo vídeo.